E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje estamos com mais um vídeo da série Top 5 com as guilds. Antes de qualquer coisa, deixe seu like, se vocês quiserem que continue essa série, não esqueça de deixar o like, por favor, que isso nos ajuda muito. Não esqueça de compartilhar, comentar o que vocês acham, debate aí com as guilds tudo, caixa, perguntas. E hoje viemos com a Supremos, tomamos com o líder da Suprema, o Dix. Pode ser galera. Tudo bom? Boa, boa tarde. Boa tarde ou boa noite? É, não sei... Você já sabe as regras já, Dix? Ou precisa já, lembrar para já, já conheço a regra de um minuto e as cinco perguntas. Então, eu vou dar só um pincelar para quem está chegando agora, está pegando o vídeo o primeiro vídeo que está chegando. É, são cinco perguntas, um minuto para cada pergunta. E é isso, não tem muito. Ele pode acumular os, os minutos para a pergunta, mas normalmente sempre falta. Sempre, eu percebi que falta mesmo. Então, vamos lá. Posso começar com a primeira pergunta? Pode. Por que a Supremo saiu da Aliança dos Deuses? Então, cara, a gente entrou na Aliança inicialmente por um convite da Caio e depois a gente foi ter uma conversa com a Hades, vimos uma proposta e pareceu ser interessante que a gente quis tentar. Só que com menos é de uma semana na Aliança, a gente percebeu que na verdade a Aliança era mais que um império que era comandado pela Hades e a Hades fazia tudo o que a Kaiô queria. Daí quando a Hades tentou fazer se tornar uma guild submissa a eles, a gente tentou se defender contra isso e tentamos até defender as outras guilds que eles chamaram de resto de, das guilds que vão ficar em Poseidon. E eles não gostaram, e fizeram a votação escondida e orquestrada pela própria Caio e pela Hades para poder quicar a gente. E aí, em vez de comunicar a gente oficialmente como fizeram no convite, eles resolveram abrir o PK para gente durante o domingo, a invasão do submundo. Ele foi que a gente percebeu que a gente não estava mais na aliança, só pelo PK que deram na gente. Você tem 10 segundos ainda, rapaz. Pode respirar. É, eu tentei, <risos> eu tentei tentar falar o suficiente dentro desse um minuto. Tudo bem, então você tem 10 segundos para acumular na próxima pergunta, se quiser, tudo bem? Beleza. Zerando aqui. Vocês passaram no ranking porque eu, foi, eu fui banido? Então, uh, a gente sempre que começou o jogo, a gente já sempre esteve no primeiro lugar do exército geral, uh, desde o início. Algumas vezes a gente caía porque a gente quicava os membros inativos, o poder caía, mas sempre que a gente quis focar em qualidade do que quantidade. né? Então, acabou que acontecia essa, essa, essa, essa oscilação. Mas acredito que isso foi um dos fatores que a Caio sentiu seu orgulho ferido ou ficou com medo de deixar a gente crescer e começou a focar muito na gente. Mas, a minha, ao meu ver, o fato de o Fael ter sido banido, ele é só um player. Um player não faz uma guild. O, fato dele, o poder dele continuava sendo contabilizado na guild, mesmo que ele crescesse, a diferença não ser tão gritante assim. Então, acredito que o nosso poder está ali por mérito nosso mesmo. Hum, você respondeu rápido, sobrou 20, 20 segundos dessa vez. <risos> eu... eu... Você de tudo para poder tentar fazer dentro desses 1 minuto. Tá respondendo rápido, então... Sobre os PK servidores que as guilds estão fazendo, você acha certo ou não? Bem, é, a minha opinião e da guild como um todo, é, eu acho que dá para competir o jogo sem querer atrapalhar o jogo do outro. né Você pode tentar sempre ser o melhor sem querer puxar o tapete do seu rival. Eu acho que minar os recursos do seu oponente, é, eu acho que é uma estratégia de jogo válida, mas eu acho que é uma estratégia desonrada e suja, na minha opinião. É, eu acredito que pra todo mundo competir, dá para todo mundo competir nessas áreas que são de competição, dá para deixar todo mundo querer fazer as suas quests em áreas de quests. Aqui nós sabemos, como eu disse, a gente condena qualquer tipo de pecar, inclusive contra nossos próprios inimigos, porque a gente não precisa se tornar aquilo que nos faz mal para combatê-los. Né? Então a gente tenta ter uma política de boa vizinhança e competir onde tem que competir. E de novo... Você vai ser o rapaz do recorde, sinceramente. Estou tá... utilizando na minha vantagem de falar rápido para tentar condensar tudo o que eu posso. Mas... Sim, a galera aqui está usando o cronômetro. Aqui. Se usar o cronômetro, vai ver. Está respondendo as perguntas em 30, segun... 30 segundos, 50. Isso aqui foi em 37 segundos. Beleza. Então, 10 com mais 20, 30 com mais 20, no caso, agora. Você tem mais quase 50 segundos para a outra pergunta. Então... Vamos lá então, vamos ver o que mais tem pra gente responder. Por que a, sa a saída da liderança do My Hero? Ah, Bem, gente, o My Hero, eu vou dizer uma opinião pessoal minha, ele é um ótimo player, ele é um ótimo jogador, ele ajuda a galera super solícito, mas na minha opinião e dado o Vince, ele não era um bom líder. O Hiro ele criou a Supremos antes do CBT, e a staff dele abandonou totalmente a Guild durante o CBT. Daí, como eu e o Vincent eram jogadores e a gente tem uma experiência com o MMO há mais de 15 anos, também dentro de uma liderança, a gente resolveu tomar a frente da parte administrativa, a parte do marketing, a parte dos recursos humanos da Guild e o My Hero a gente manteve na liderança para poder ajudar com a gente com a parte de estratégia conteúdo do jogo que ele já tinha experiência e principalmente na GVG. Só que com o passar do tempo, no Open Beta, a gente percebeu que a nossa experiência na MMO e o que a gente já tinha aprendido superava o que ele já tinha para nos oferecer. E, além disso, a nossa as estratégias dos GVGs foram muito mais interessantes do que aquele que ele tinha sugerido. E a gente percebeu que o lugar dele na liderança estava obsoleto, e as atividades que a gente precisava exercer como líder não estava sendo executada por ele. Sete Mas segundos, quer tenho... usar é, um tempo uhum. extra? Aham. Uhum. Então vai, Mas, Mesmo tendo essa opinião formada, ele acabou se afastando foi por problemas pessoais. Ele não pôde mais jogar. Ele tem um problema lá pessoal na família dele, tudo mais, não é um caso comentar ele parou de jogar por problemas pessoais, mesmo a gente tendo essa opinião dele já, inclusive. Você é utilizou 15 segundos do teu tempo, ok? Então, tu hum. tem, no caso, 35 segundos para divulgação da Google, mas só, um, só a relevância da tua pergunta. Então, imagina ah. eu, eu tomar um copo de estado, tomar um impeachment. É. Não, assim, a gente sempre teve a liderança compartilhada, né? E as nossas, as nossas atitudes de liderança, a gente sempre fala que um líder ele não é escolhido, ele se torna um líder. As pessoas têm que ouvir a pessoa e decidir se seguem ela. E como ele não exercia os, os papéis necessários com a liderança, como eu disse, ele era um ótimo player, ajudava todo mundo e tudo mais. Mas... mas... Sim. Resumindo a pergunta, foi um impeachment? Cara, não foi um impeachment porque, sei lá, na minha opinião foi, os, os líderes se reuniram, e ele, na verdade, como eu falei, ele saiu por problemas pessoais, ele já tinha parado de jogar A gente já ia tirar ele da liderança de qualquer forma, porque não estava vendo a liderança por parte dele. Assim, Mas, uniu-se ao fato dele de ter que parar de jogar por motivos pessoais, não precisou dessa é, parte burocrática do impeachment. Vamos, então é, calma liderança. aí. Para a galera não falar que eu dei muito tempo para você, só, foi uma pergunta minha só. Mas para mim, tipo, parece um impeachment praticamente, porque quando os líderes <risos> se reúnem para tirar uma pessoa... É, parte democrática a gente fica comparar a um, a, um, a um presidente, algo do tipo, realmente sim. Então. Mas foi como a gente sempre disse, a liderança, ela sempre foi muito compartilhada e com mais comunidades. Calma, os canais, calma, calma, gente, calma. Assim. calma. Senão a galera vai reclamar que eu tô te dando muito tempo pra falar. Né? Só é só é, é verdade. desculpa, desculpa, não. É empolgo, é Calma, empolgo. calma, desculpa. calma. Vamos pra última pergunta? É, só Pode, para, para a galera não reclamar, eu vou tirar daqueles 30 segundos e deixar no um minuto para a galera reclamar depois, porque né, deu muito tempo para responder as perguntas, ok? Sem problema. Então, tá, tá pronta a pergunta, é a... Conta um dia que vê, já sabe que é a pergunta é de fazer o um mexer na guild, porque os jogadores escolheram essa guild para seguir a Supremos, no caso. Posso botar um minuto na tela? Pode. Vai. É. Bem, uh, na verdade, acredito que a gente não tem que fazer o um marketing da gente, a gente tem que mostrar... É, como que a Supremo é para saber se eles querem escolher a gente? Né? A gente foca muito no conteúdo competitivo do jogo: Boss, estátua, guerra galáctica, guerra de bilhagem, classificatórias. Mas a gente é um grupo que pesa primeiramente pela integridade do membro. E, e os membros que desejam realmente vestir a nossa camisa e seguir as nossas regras. A gente já quicou e já deixou de receber muitos players fortes que saíram de outras guilds porém porque eles tinham atitudes tóxicas ou porque eles se consideriam que eram só uns players do tipo PK. A gente não é uma guild de PK aberto, a gente apenas se defende daqueles que não nos dão PK. Então a gente quer competir, a gente quer ganhar por ser mais organizado, ser mais forte, mas não queremos dar rasteira em ninguém. Se porventura alguma pessoa tiver algum, do vídeo tiver sofrendo algum tipo em relação a Supremos, procura a gente no nosso Discord e a gente tenta resolver da melhor forma possível. Hum, tem 10 segundos ainda? Ou já acabou? Tranquilo. Já acabou. Então, é só isso mesmo. Tá. Ah, um minuto deu tempo. Então, gente, lembrando, eu dou um minuto para cada um por causa da internet, que é pouco tempo para outras séries. Então, eu faço algo rápido, porque assim a pessoa responde o que vem na cabeça, primeiramente, né, Aí é legal, porque não tem como a pessoa enrolar as perguntas. Então, quer convidar alguma guia para vir aqui responder as perguntas? Cara, eu acho interessante dar um espaço para a galera da nossa aliança, que a gente criou uma, uma aliança para poder, né? É, ter um espaço bacana no jogo. O pessoal da Sent, ou o pessoal da Barrala, o pessoal da Edge são guias interessantes que fazem parte também ali do ranking e está hoje no ranking de divino ali das classificatórias, eu acho interessante eles participarem. Ah, a Cent é a próxima, a Cent já falei com eles, é a próxima. Então, não quer convidar seus amigos da Caio também? <risos> é, eu acho que ele também é interessante Ter o espaço deles, como eu falei Aqui todo mundo tem que ter o seu espaço Sem um tirar um do outro, acho bacana isso então, então, vamos fechar o vídeo por aqui Se inscreva no canal Foi, foi legal ter a tua presença aqui, o oh, Dix Valeu pelo convite E espero que as guilds que queiram participar Deixem uns um comentários aí na descrição E venham participar também E comente no comentário a Galera que é da Supremos que apoia Coloca hashtag Supremos, alguma coisa assim Como você quer colocar para mim, é, a galera que curte aí a Supremo Joga, junto, já tá dentro quem entrar, só manifestar aí o, o, o prazer de estar com a gente jogando, tá ótimo? Beleza, então, então fui! Falou!